Tudo bem, Guilherme é Vilhena falando, prazer por estar aqui no meu canal. Fique à vontade, a casa é sua. Se você não é inscrito, inscreva-se. Ative lá o sininho lá, que toda semana estarei gravando um vídeo, né? Falando das novidades, falando do nosso produto, falando todos os lançamentos, tudo que, que a gente precisa aqui para ficar bem informado, ok? É... Se você está aqui é porque você está à procura de algo para melhorar a sua potência então você está no lugar certo eu vou deixar um link oficial do, do nosso produto aqui abaixo desse vídeo aqui você clica entra lá no link para você adquirir o produto pelo link oficial ok cuidado não, não vai em, em, em outros sites aí que pode ser Qualquer coisinha, eu também vou deixar meu telefone, meu WhatsApp aqui abaixo. Você pode entrar em contato comigo, que eu respondo todas os, os, as perguntas aí. Tudo, qualquer dúvida que você tiver, é só mandar um zap aí. Ou então me ligar diretamente, assim, como as pessoas fazem, ok? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.